olá pessoal antes de tudo quero pedir para vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos oi aqui é o Samário e nesse vídeo vou te mostrar como qualquer pessoa que saiba ler e escrever e tenha um computador conectado à internet pode estar ganhando de 3 a 12 mil reais mensais trabalhando em casa Aplicando o método a prova de falhas, onde os resultados acontecem praticamente no piloto automático. Tudo isso sem precisar passar horas e mais horas na frente do computador, aplicando o que não funciona. Sem precisar ser um expert ou ter que decifrar o método ensinado. E o melhor de tudo, o investimento é quase zero e você pode começar a implementar ainda hoje. Eu sei que deve estar achando tudo isso bom demais para ser verdade, afinal está cansado de ouvir promessas, que nunca te trazem resultados, métodos e mais métodos onde só o produtor ganha dinheiro. Eu estaria pensando a mesma coisa se eu mesmo não tivesse visto meus alunos terem resultados extraordinários, alunos, assim como o Evandro que faturou mais de 4 mil reais em 30 dias sem gastar nenhum centavo com anúncios. Opa, Evandro Oliveira aqui falando. É um enorme prazer é, falar um pouquinho sobre o curso Free Massive Traffic. Esse curso do Samário de Oliveira Foi onde eu tive o, Os meus resultados Mais expressivos Para alguns bastante Para outros pouco Mas é, o importante É você comparar o seu negócio Com você mesmo E depois que eu comecei a aplicar as técnicas Que o Samaro passa É que eu comecei a ter resultado E eu queria muito compartilhar com, Para vocês aí que estão tá vendo esse vídeo E que seja aí uma forma de incentivar vocês a aderir a esse treinamento porque realmente foi fez toda a diferença no meu negócio e eu quero passar para vocês na tela do meu computador vamos lá bom como vocês podem ver aqui eu tô na página inicial da UOL, tá eu vou atualizar aqui hoje é 11 de setembro de 2017 tá e eu vou entrar aqui na hotmart É uma plataforma onde os meus resultados foram mais expressivos. E é onde eu vou compartilhar para vocês o resultado dos últimos 30 dias. Um mês que pode ser considerado um mês um mês complicado, né? A economia não está tão favorável. Eu vou colocar os últimos 15 dias. Tá? Do dia 27 do 8 a 11 do 9. Clicar. Eu tive um faturamento de R$ e e tá? Isso para alguém que casou recentemente é, faz uma diferença enorme. Eu ainda trabalho e eu aplico aí as coisas na hora, nas horas vagas. E agora eu vou mostrar para vocês os últimos 30 dias, tá? Dia 12 do 8, 12 do 8 a 11 do 9. Vamos lá, 4.000 310,80 centavos. Uma coisa que eu quero frisar para vocês é que esse resultado é, é resultado de trabalho. Tá, eu, eu aplico na íntegra, mesmo que ele tá passando lá. É, eu não tô trabalhando com tráfego pago. Você vai entender o que é se você ainda não sabe. Eu trabalho 100% no orgânico. Tá, eu ainda trabalho no mercado tradicional. Então, o, os resultados que eu quero ter não é investir no dinheiro. É simplesmente trabalhando com tráfico orgânico. Se você está em dúvida, eu aconselho muito você é, aderir a esse treinamento, é, porque para mim foi um divisor de águas e eu acredito que para você vai ser também. <usurrisa>